Você tem bandeira vermelha e nem fala em socialismo Deu cano pro sindicalismo, só quer transar com o padrão Tirou a foice e o martelo da classe trabalhadora Botou a tua estrela em outra constelação Quando Bolsonaro eu queria derrubar você diz não, a eleição tem que esperar E sai andando em jatinho Alegre e feliz, como um bilionário Representa o meu país, você Você tem bandeira vermelha e nem fala em socialismo Eu cano pro sindicalismo, só quer transar com o patrão quem elegeu você, você foi eu, não faça papel de louca E saiba pro teu governo não vai, vai ter perdão Quando os mais pobres, você diz tem que ajudar Os menos pobres é que vão ter que pagar E deixa os ricos mais ricos Você mesmo diz melhor que ninguém na história desse país, você Você tem bandeira vermelha e nem fala em socialismo Deu dano pro sindicalismo, só quer transar com o patrão Quem elegeu você foi eu não faça papel de louca E saiba pro teu governo não vai ter perdão Saiba pro teu governo não vou passar a mão